Olá! Neste vídeo demonstraremos como solicitar uma certidão arquivamento Compromisso de Constituição Consórcio. Lembramos que este procedimento é permitido a empresas que firmaram Compromisso de Constituição de Consórcio e queiram obter certidão do CREA Minas comprovando tal compromisso. Para iniciar, selecione a opção Protocolos. Em seguida,.